Olá, bem-vindo mais uma vez ao Atos de Mudar. Vamos fazer yoga juntinhos. Tudo bem? Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigada por fazer a aula aqui comigo. Hoje a gente vai fazer uma sequência de yoga que se chama o guerreiro dançante. Aqui na Espanha a gente chama... El Guerreiro bailarim, eu acho tão bonito, o me encanta! Essa sequência é bem legal, é uma sequência que estudiou nos Estados Unidos ela vai te ajudar a trazer mais motivação para o seu dia a dia vai te deixar de bom humor, com muita garra, com muita... como é que é? Faca no zóio, faca na caveira, não sei, sangue no zóio, alguma coisa assim que vai te subir a motivação, você vai ver, é bem legal! Eu vou fazer devagarzinho, passo a passo com você Sempre lembrando, sempre lembrando, eu sempre falo isso, eu sei que essa chata mais é importante. Faz três sequências de pranayamas e mais três sequências de saudação ao sol. Vou deixar os links aqui nos cards e também na descrição. Você sabe que é importante, né? Então faz para sua prática ficar bem... Você sabe que é importante, né? Então faz para sua prática ficar bem completinha. E para finalizar, eu vou deixar para você uma meditação bem bacana aqui nos cards e também na descrição. Já deixa tudo engatilhado. Antes de você começar esse vídeo, já prepara. Deixa ali o, da... o pranayama deixa também o da saudação ao sol e já esse daqui e já na outra aba você já deixa a meditação porque assim é só você ir dando play não precisa ficar parando sua prática pra fazer as coisas, tá? E como no final eu não quero te incomodar, porque eu quero que você termine ali em Savasana, bem relaxadinho, bem relaxadinha, eu quero pedir pra você me ajudar, deixando o seu like e também comentando aqui no final dessa aula, nos comentários, o que, que você achou, como que você se sentiu, qualquer dúvida você também pode me perguntar, e principalmente, né? Me ajuda aí compartilhando com mais três amigos ou amigas que fazem yoga, porque assim você me ajuda a divulgar esse vídeo. E o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. E só um detalhezinho básico antes da gente começar a nossa sequência, é você separar uma toalhinha dessas de academia, ó, Deixei ela dobradinha assim, ó. Porque no final, quando a gente terminar, a gente vai para a Savasana, aí você pode colocar ela na sua lombar para ficar mais confortávelzinha a postura. Beleza? Mas isso é só um detalhe. Preparado? Vem comigo. Vamos praticar ele, guerreiro bailarino. Então a gente vai começar com o Utanasa, né? Eu vou virar aqui de lado pra ficar mais fácil pra você ver, tá? Você vai abrir as suas pernas na altura do seu quadril. Vai deixar o quadril reto. Vai colocar o umbigo pra dentro. Abre o peito, relaxa os ombros. Inala aqui em né? Exala, sobe os braços. Imagina que existe uma caixa entre as tuas mãos. Cuidado com os ombros, leva os ombros para baixo, juntando as escápulas. E sinala. Exala, baixa. Inala, sobe um pouco a cabeça. Exala, Uttanasana. Olhamos para os nossos, para os nossos joelhos. Abre bem os dedos das mãos, apoia as mãos no chão e Dá um passo ou um salto para trás, entrando em uda Mukha Svanasana, o cachorro olhando para baixo. Isso. Aqui eu quero que você preste atenção se as suas pernas estão abertas na altura do seu quadril. Quero que você traga a força das suas pernas, tire a tensão de trás do joelho e traz para o quadríceps. Tá? Quero ainda que você traga as suas axilas para dentro e seus ombros para fora e leve bem sua cabeça para o chão, isso, gira os ombros para fora, silas para dentro, isso mesmo, inala, exala, inala, exala, inala, exala. Agora firma bem o seu pé esquerdo no chão, força nos dedos das mãos e na, na palma da mão, Inala, sobe o seu pé direito para cima. Essa daqui é a cauda do cachorro. Em espanhol a gente chama la cola dele, perro. <risos> Inala aqui, exala, traz o seu pé entre as suas mãos. Isso. E aqui a gente entra na postura do corredor. Aguenta aqui um pouco. Leva bem sua perna esquerda para trás, força. Inala. Exala. Inala, exala, prepara para entrar no Guerreiro Um. vira o seu pé esquerdo, 45 graus para dentro. Força na sua perna direita, vem comigo, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, gira o quadril que esteja na mesma, na mesma linha né, da sua perna direita. Inala, sobe os braços, imagina uma espada nas suas mãos, dedos indicadores apontando para o céu. Pressiona a glútea, o abdômen e flexiona um pouquinho as costas para trás. Inala. Vira a madraça na 1, um, guerreiro 1. Um. Exato. Inala, prepara para a transição. Para o guerreiro 2. Vira seu corpo para frente. Mantenha a perna direita aqui em 90 graus. O seu pé esquerdo, presta atenção, apontando para frente, tá? Observa. Se o seu calcanhar direito tá na mesma linha da metade da planta do pé esquerdo, para manter o equilíbrio, e isso, gira o seu quadril para frente, inala, abre os seus braços, relaxa os ombros, observa se os seus braços estão na mesma linha dos ombros, e agora leva a sua cabeça pro lado direito, olhando para o dedo, coração da mão direita, inala. pernas e glúte. Mantenha ele equilíbrio. Né? Prepara para fazer o guerreiro invertido. Traz a sua mão esquerda sobre a sua perna esquerda. Sobe o braço direito. Isso. Gira a palma da mão para frente. Olha o seu dedo agora, polegar. Da mão direita. Não sei se você consegue ver minha mão aí. Vou baixar mais Aqui. <risos> Isso, olha aqui em cima para o dedo polegar, inala, exala, inala, exala, prepara para baixar, isso, entra outra vez no corredor, ó, prepara, vem comigo, eu quero que você coloque a sua mão direita por dentro da sua perna direita, tá vendo aqui? Isso, aqui o seu pé, você pode até virar ele um pouquinho aqui, ó, deixar ele paralelo, e agora, sobe... A sua mão esquerda para cima, olhando o seu dedo polegar. Inala. Dani, isso é difícil para mim. Ok. Então, mantenha aqui, ó, na postura do corredor. Só que tira as mãos do chão. tá? Ou, se for difícil ainda, pode manter aqui. Agora, se você está bem, postura de equilíbrio aqui. Utita pasma Inala. Exala. Inala. Exala. Baixe as duas mãos no chão. Vem comigo agora, hein? Traz a perna direita para trás. Abre bem as mãos no chão. Observa se os braços estão abertos na altura dos ombros. Entra na prancha. Pernas abertas à largura do quadril. Inala. Exala. Umbigo para dentro. Se você já está mais avançado, você pode vir comigo agora para chaturanga. Se não, mantém aqui na prancha. Chaturanga, você impulsiona um pouco o seu corpo para frente. Fecha os cotovelos e baixa aqui, como se estivesse levitando, aguenta, 5, 4, 3, 2, 1, coloca o peito do pé no chão, inala e sobe no cachorro olhando para cima, inala, exala e descansa no cachorro olhando para baixo, abre suas pernas na altura do seu quadril, mantenha aqui, vamos manter cinco respirações aqui, tá? Axila para dentro, ombro para fora, a gente leva o nosso olhar lá para o joelho, abre bem os dedos das mãos, força em quadríceps e só respira. Mais uma respiração e vamos preparar para fazer outra perna. Exala. Coloca bem teu pé direito no chão, sobe a perna esquerda, o rabo do cachorro, inala. Exala, traz essa perna entre as tuas mãos. Isso, postura do corredor, aguenta aqui um pouquinho, inala, muito bem. Agora, vira o seu pé uns 45 graus para dentro, prepara para entrar na postura, vira a badraça na Guerreiro 1, traz o seu quadril para frente, perna esquerda em 90 graus, que o joelho esteja na mesma linha do calcanhar, inala, sobe o braço, respira aqui, dedos indicadores para cima. Prepara para a transição, vou ficar de costas para você, tá? Guerreiro 2, traz o seu pé esquerdo paralelo, olhando como que para frente, observa se o calcanhar esquerdo está na mesma linha do pé da planta do pé direito, gira o quadril para frente, inala, abre os braços e observa se os braços estão na mesma linha dos seus ombros. E agora olha pro dedo coração, pro dedo médio, da mão esquerda. Respira aqui. Força em glúteo, força, em quadril, força no abdômen. Separa o ombro de orelhas. Prepara para fazer o guerreiro invertido, traz a mão direita sobre a perna direita, sobe o braço esquerdo, palma da mão para frente, olhamos no dedo polegar, que é o nosso Drishti, da mão esquerda, inala aqui, exala, inala, exala. Prepara, volta, traz as duas mãos no chão, agora a gente vai para Tita Parsvakonasana. Traz o braço esquerdo para dentro do pé esquerdo e vai subir a nossa mão direita lá para cima e vai levar o olhar lá para cima. Dani, não consigo! <risos> Pode manter aqui, tá? Ou então, mantém aqui. Agora, se você consegue, vem comigo aqui. Ai, ah, eu perco o equilíbrio. Você tem que pressionar bem o seu glúteo e trazer a força para o pé que está na frente, distribuindo a força nos dois pés e na mão esquerda. Abdomen forte, inala. Exala. Inala. Exala, baixa. Isso. Prepara para fazer a prancha. Abre bem os dedos das mãos. Pernas abertas na altura do quadril. E isso aguenta aqui na prancha. Separa o ombro de orelha. Cuidado para não fazer isso nem isso, ó. Sobe. esteja na mesma linha, vê? Isso é uma tábua bem feita. Uma prancha bem feita. Agora inala. Traz o corpo um pouco para frente. Gira os cotovelos para dentro. Chato grande. Cinco. Quatro. 3, 2, 1 Cachorro olhando para cima Cachorro Olhando para baixo Isso, descansa aqui Axilas para dentro, ombros para fora Prepara para a gente terminar Aqui você pode dar um passo Com as suas pernas para frente Ou um salto Isso, entra em Uttanasana. Imagina uma caixa na sua mão Inala. Sobe a cabeça. Exala, e Inala, sobe. Imaginando que você está trazendo essa caixa entre as suas mãos. Exala, em Samastiti. Muito bem, né? Eu suei aqui. Não sei você, acho que você também. Então agora eu quero que você deite em Savasana. Eu vou deitar aqui com você. Lembrando que eu vou deixar a meditação para você fazer depois, já na sequência, no finalzinho desse vídeo. Você pode ficar em Savasana pelo tempo que você quiser, tá? Só que é importante que você fique um pouco em Savasana para absorver todas as energias dessas posturas super fortes e intensas que nós fizemos, ok? Vem comigo, vem para Savasana. Aqui a gente vai deitar com as pernas abertas na altura da esteira, Pega a sua toalhinha que você dobrou lá no início, ó, coloca na sua lombar. Ah, que delícia! Relaxa, cuida sempre com o seu queixo, observa que se está na mesma linha, protegendo sempre as suas cervicais. Abre os braços. 45 graus do corpo. Palmas das mãos para cima. ina, exa. E aqui tudo o que você tem que fazer é relaxar. Tranquilizar o seu coração, a sua respiração. Deixar o seu corpinho bem relaxado. E nessa vibração de paz, de amor, eu vou me despedindo. Espero que você tenha gostado da aula, a gente se vê na próxima aula de yoga, um beijo bem grande para você, Namastê!